E aí galera, vocês estão bem? Por que é do 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo explicando sobre os alienígenas robôs em Ben 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, no Omnitrix estão armazenados as amostras de DNA de milhões de espécies alienígenas e cada um com uma biologia diferente, né? nem todos têm a mesma biologia, uma biologia parecida nem pensar, são muitas espécies de diferentes planetas que possuem suas próprias lógicas seus próprios ambientes, assim fazendo com que as variadas espécies funcionem de maneiras diferentes existem áreas com uma biologia mais pegajosa, mais gosmenta, com o gosma, os polimorfos no geral. Também existem espécies como os ectonuritas que possuem uma biologia mais ectoplasmática, os galileanos que são formas de vida baseada em silício, assim como o diamante também. Só que ambos são de formas diferentes, né? Você vê que no caso do gravataque parece mais rocha, mesmo pedra, né? E o diamante é algo mais cristalino. E outro desses que também é uma forma de vida baseada em silício seria o eco-eco. Sim. Pra quem não sabe, o eco-eco, os sonorosianos no geral são de silício. É por causa que assim, no episódio Ouro dos Tolos, é falado que a ah, Eco são feitos de silicone, mas isso aqui na dublagem brasileira. Morte! Morte! Morte! Morte! Ecos são feitos de silicone. O causa que silicone, que nem é dito no idioma original, foi traduzido como silicone. Mas silicone vem de silício e o próprio silicone também, de uma certa forma, provém disso também. Mas o fato é que por que eu falei aqui do eco-eco, Por causa que confirmado pelo Darwin McDuff, ele é um robô e está no Omnitrix. E você pode até pensar na afirmação do Derek White, que o eco Echo, na verdade, ele é ondas sonoras vivas dentro de um traje de silicone dentro de um traje de contenção só que para mim isso não faz sentido eu prefiro acreditar na afirmação do Dwayne Macduff de que o Echo Echo é um robô até porque o Dwayne Macduff praticamente criou o Echo Eco. é o alien favorito dele e né? o Dwayne participou da criação de força alienígena o Echo Echo é um alien de lá e também que ele fala que o motivo do Eco Echo ter aqueles fones de ouvido é para ele poder se proteger do próprio som e tipo, para mim não faz sentido ondas sonoras vivas serem afetadas pelo próprio som, já que já são um som em si, entendeu? Para mim não faz sentido. Então, para mim eu acredito na lore do Daewin que o Echo, Echo, ele é sim um robô. Isso fica mais evidente ainda quando ele virar sua forma suprema, quando você vê que ele ganha um aspecto assim mais de robô mesmo, né? Tanto que até quando ele vai falar, ele não move a boca. Isso para mim é muito um robô mesmo, uma máquina, né? Que ele tem uma boca ali, só que ela não se move quando ele fala. E também que o material dele é um material mais metálico mesmo, que lembra um robô, uma coisa mecânica. Também então, essa característica que o Eco Eco Supremo tem de demonstrar tantas emoções, parecendo até um Thomas Shelby da vida, né? Como muitos comparam. E até mesmo os discos, né? Eles funcionam como um, um mecanismo ali do próprio Eco Eco Supremo que ele adquiriu né, a evoluir e tudo. Se você não viu vou o vídeo do pior cenário possível do Eco Eco, clica aí no card para você entender como é que funciona isso, né, Ele ter evoluído para ganhar os discos e poder disparar o som através deles. É muito interessante, mas uma outra espécie que também é um robô seria o contratempo, né? ele é mecânico, ele funciona todo com um mecanismo ali se você for ver que tem até as engrenagens, dá para ver por dentro né, do corpo dele que funciona com umas engrenagens, é tanto galera que... No episódio, pegando uma estrela cadente, quebrou o braço do contratempo. Você vê que ele para de funcionar, é né? como uma máquina mesmo. Quando ela é quebrada, danificada, tanto que você vê que o braço dele, meio que ele abre assim, aí solta uma eletricidade, né, que sai de dentro do corpo do contratempo. Ali, ali faz com que ele se desliga, A engrenagens dele para de funcionar como realmente fosse uma máquina. E até a engrenagem, né, a, a chave, na verdade, né, que fica em cima da cabeça dele, né, Que para usar os poderes dele se move assim, aquele poder dele que ele faz com que dê para ver como se fosse ali um flashback ali em formato de holograma, né, de coisa que aconteceu no passado. Aquela chave ela, ela fica movimentando, né, ela fica em movimento quando ele vai usando os poderes dele. Então, é todo um mecanismo para funcionar os poderes dele, até em Omniverse, quando o Noat, bem, ele usa o contratempo para reverter o efeito Sotobro, ele gira aquela corda ali, aquela chave como se fosse aqueles brinquedos, né, que você gira a chave e ele só para de se mover quando a chave para de se movimentar também, é como se funcionasse dessa maneira, só que um ser vivo com a biologia mecânica a gente vê isso também até numa altrua né, que é da mesma espécie aí do contratempo crono sapiano, é que o looping dele funciona assim que ele foi destruído pelo feedback lá no começo de tudo, então as partes dele foram espalhadas pelo paradoxo, ele é todo reconstruído novamente, assim como um próprio robô, e todas as peças dele tem que ser encaixada de novo, para poder funcionar 100%, e como o um robô ele pode vezes, ser aprimorado, porque é confirmado que o maltronte ele é um cronosapiano modificado, você vê que a aparência dele não é nem a do contratempo, ele aparenta mesmo, Ser modificado, demonstrando até alguns feitos que o contra-tempo nunca demonstrou fazer. Então, os cronossapes são uma espécie mecânica bastante interessante. Mas, outros também que são muito interessantes são os megamostes galvânicos, que no caso a biologia deles funciona como uma forma de bolha mecânica. Eles foram uma espécie criada assim por acidente, é né, pelo azimuth, mas mesmo assim eles possuem uma adaptação muito boa, assim, podendo se incrementar com outras formas de tecnologia podendo aprimorá-las e dar mais funções do que essa tecnologia tem a nos oferecer. E dentro da programação, eles tem até várias tecnologias alienígenas aí do universo, assim eles podendo se transformar em outras tecnologias, sem ter que, primeiramente, se fundir com outra tecnologia. E eu acho muito interessante que esses aliens robôs, eles sempre têm uma relação com o energético o Ultra T, ele pode disparar feixes de energia. O contratempo, ele também, só que são feixes temporais no caso, mas também são de energia. E até o eco-eco, ele não pode disparar a fecha de energia, não. A gente sabe que ele tem os poderes relacionados ao som. Porém, ele tem um poder assim, de energia, que é a multiplicação. Né? Ele usa a multiplicação assim por causa da energia que ele tem. Que é isso que faz com que a multiplicação dele não seja tão pisona assim que nem a do IDI, né? Que ele se multiplica através da fissão binária. Assim, podendo se multiplicar ilimitadamente. O eco-eco, como depende de energia, isso pode acabar. Porque a energia é esgotável. Outro que também funcionaria assim seria o Nanomec, que ele também tem uma bioeletricidade, né? Ele pode ser, sim, considerado um alien elétrico, né? Porque, mano, a eletricidade dele não é uma coisa pouca. Já que o 3 ele pôde ferir algo do tamanho de um humano. E no caso dele, ele é um ser biomecânico interessante, por causa que ele é uma criação do próprio Omnitrix, né? Já que o Omnitrix ficou analisando os chips durante toda a invasão alienígena. E assim, os chips, né? Os não eles são formas de vida, só que eles são controlados por uma força maior, que no caso era a rainha. Assim, fazendo com que eles não tivesse nem vontade própria. Mas eles demonstraram alguns poderes de adaptação, como quando eles estão juntos, eles podem se transformar em outros seres. E isso varia tanto os seres vivos mesmo, como os seres inanimados. Mas no caso do Nanomech, o Omnitrix fez uma criação. Ele misturou o DNA nanomecânico dos chips com o DNA humano do bem, assim criando o Nanomech. Que diferente dos chips, ele consegue resistir ao controle da rainha e pode até derrotá-los usando a sua própria adaptação. Bom, e daí eu cheguei ao ponto chave do vídeo. Então quer dizer, já que eu falei aqui do Nitrix ter analisado a amostra de DNA dos chips, então é isso, como que seres assim mecânicos eles têm DNA? É simples, galera, por causa que, como, por exemplo, citados aqui, eles são seres vivos existentes no universo benéfico como espécies naturais, ou no caso de mecamossos galvânicos, foram espécies artificiais que foram criadas aí acidentamente pelo azimuth, eles não teriam necessariamente um DNA parecido com o nosso, né? Até porque, como eu, no, como eu expliquei no começo do vídeo, a biologia dos alienígenas da são diferentes, não necessariamente são iguais ou parecidas com a nossa. Então eles podem ter algo que se assemelhe ao DNA, o chamado análogo de DNA, que faz com que as espécies tenham algo a ser escaneado, a ser analisado e armazenado dentro do Omnitrix, assim o bem poder se transformar nessas espécies. Então é assim que funciona com todos esses alienígenas. Então por isso que mesmo eles tendo biologias mecânicas, funcionando com lógica de robôs, mas sendo seres sencientes, eles, mesmo assim, estariam no Omnitrix. Eu falar que um caso curioso é o do besouro, né? Que o besouro, esse primacelo alienígena, ele parece um robô, né? Você vê que tanto que ele tem a mesma lógica lá que eu falei do Eco, Eco Supremo, que ele não move a boca. No caso, ele move a boca quando ele vai comer. É que isso aí funcionaria até como um mecanismo né, da, da espécie dele, ele só abrir a boca para comer. É depois disparar a energia do Shift. né? Mais um alien aí que tem a aparência de robô e tem poderes energéticos. Só que em Omniverse ele já não é parecido com o robô, ele é mais parecido com um besouro. Por quê? Porque os sapos celestiais alteraram aí a biologia da espécie dos tinha fazendo com que ele fosse mais parecido com um besouro. O bem chama esse alien aqui de besouro. Bora deixar ele mais parecido com esse inseto. Bora! Eu interessante Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, gostado Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro Ative o sininho, falou e tchau Obrigado por voar com outra T Tchau